Ora, no mãos obra desta semana, vamos fazer aqui uma coisa um bocadinho diferente. No caso, e para ti também, Carlos, temos um roupeiro. Às vezes lá em casa há um roupeiro que não se usa, que não é preciso, não sei o quê. Neste caso aqui, especificamente, temos um quarto pequenino que vai ser transformado em quarto de bebés. Ora, e tenho aqui um roupeiro pequenino. Eu não preciso deste roupeiro para a arrumação, neste caso. E então decidi aproveitá-lo, ou reaproveitá-lo, transformando-o um é boa, boa, Fica aqui um espaço contido quentinho para mudar as fraldas aos bebês a mim me pareceu muito bom então, E para isto o que é que vamos fazer? Temos aqui este roupeiro ok. Temos isto O que é que vamos fazer Carlos? Vamos tirar esta trave central Vamos tirar estas prateleiras Vamos pintar o interior todo de branco o teto, as laterais e aquelas gavetas e aquela prateleira de baixo, tudo branquinho. Okay. Vamos pôr um papel de parede na parede de fundo e depois vou-te mostrar. Olha, o papel de parede que eu trouxe do Roi Merlin é este. Vamos pôr lá no fundo. Tem um tom amarelado, quentinho. Lá está. É uma cor que dá para se for rapaz ou rapariga. por favor. E depois trouxe do Roi Merlin este tampo que é de pinho. Porque eu escolhi este especificamente porque é um bocadinho mais profundo e eu precisava dessa profundidade para aqui. Veio previamente cortado o tampo e três ilhargas. Então, só para quê? Para montarmos aqui no fundo uma prateleira com três ilhargas, é assento nas ilhargas e pousamos o fraldário em cima. Então, explicaste tudo. A única coisa que eu tenho que fazer é, é começar a trabalhar. Mãos à obra. Mãos à obra. Bom, uma das partes mais chatas da transformação deste roupeiro num fraudário é retirar este papel de parede. Para tal, vou-vos dar três hipóteses que nós costumamos usar para remover o papel de parede. A primeira é usando um produto próprio que se compra e que se aplica. É muito rápida e eficiente. A segunda é usar a própria cola que serve de colagem, aplicamos e ela descola aquele papel que lá está. A terceira e a mais económica é usar água quente, que é o que nós estamos a fazer neste momento. Leva um bocadinho mais tempo mas é eficiente à mesma. Bom, as laterais já estão coladas à parede, agora vamos colocar o tampo e depois no fim vamos colocar mais uma, uma peça a meio, para quê? Para quando colocarmos peso em cima, o tampo não arquear. Bora lá, Carlos. Bom, não se esqueçam de que, como a madeira está virgem, há necessidade de tapar os poros e dar-lhe um primário. Neste caso estou a usar um primário, que é uma sub capa de maneira que a vedar toda a madeira e depois aplicar a tinta à cor.